Leilão de imagem na internet pra ver quem vende mais Eu outfit milionário pra ficar bem na foto Eu não estudei publicidade, nunca fiz faculdade Eu só acompanho os versos candy, que não quero no TikTok Conheci o Teco, aqui na quina da tábula Me vi no estado crítico e sei que você não tava lá Pergunta pros amigos antigos o que que trava a entorpecente que chegou pra esta banal está a escravatura modernista nesse insista e me inclui nisso Eu já assumi que é mais provável me tirado do precipício Leu os indícios do meu decidência será que do início Em vez de intolerante sou com a cena em seu as vibra que me miram Tão querendo a picadilha do rock Point que derruba até o blindado do pop. Se a vou te chamar se pra fazer um poesia Vai negar que pularia pra sucar aquele pop. Eu não, a assim cena é fácil assim, então tô pouco me fudendo Se tiver que cantar com de vibe pra ganhar os trocados Eu colo e faço o meu melhor, Vou uma peita bonitinha E se fizerem pouco caso cai na mão do advogado From hell tipo se o além chama pro feat, eu ligo modo ou reta pra juntar com malabares Fazer tipo seus diários, submundo, lyricistas entre picas e bucetas Ainda sou psycho, com a bereta na mão Michael show arcaico, minha caneta é visão Democrático e laico, quero ver na eleição Volta 3 com o pai, que vai sobrar refeição Eles disseram, lembra quando cê podia viajar pra Disneylandia Com o mandato de um governo tipo PT Eu digo lembra quando a Tragulândia tinha menos mano Porque o povo miserável ainda podia comer Isso. Ah, é Salve pra quebrada que nós somos de quebrado. Hoje tamo de quebrada, mas não tamo mais quebrado Bolei uma bomba e agora foi detonada Vi como quem não quer nada, do limão pra limonada No teu peito de aço, mas minha alma tá blindada Meu corpo tá fechado, o coração que é minha calma A mente tá aberta dependendo da palavra Dependendo da calçada, eu tô me sentindo em casa Só cola lá em casa quem é de confiança Eu sou mó desconfiado quem não é da vizinhança Cuidado com eu sou que na rua tem criança Quem mata o inocente não merece nem fiança Amei essa toeira, quem tem o um olho grande só enxerga o que convém No olho do furacão sacudi minha poeira O vento levou e revelou quem era quem Fazendo mais do que era previsto Bebendo mais do que é necessário A morte às vezes é só um imprevisto Nem toda certeza tá no calendário Tocando foda-se pro TikTok, Vida real não cabe no cabine Instagram Chuva de like pro monte de lock, Um monte de leque me lembra Lacan Fumando erva sempre que eu posso Nem tudo seu flow Nada de graça agora é tudo nó Vivi várias dores Perdi meu pai no ano passado Foda-se os pastores Que fala do inferno servindo ao diabo ao oh, vivo a cores uh. Cola na poli, tem café no bule Desde o churato que eu rimo no churro não fumo charuto mas sempre tem chá Já de chavô agora cabule. Cola na política tem café no bule Desde o churato que eu rimo no churi não fumo charuto mas sempre tem chá Já de chavô agora garbule Mas eu terminei de compor a nossa Só não consegui gravar hoje, amanhã vem o sóbrio Aqui pra casa do nobre e gravo ela Se quiser pode até usar esse áudio no meio aí Como interlúdio do som que vai ficar massa Ouvintes espectadores e alienados vão tudo tomar no meio do seu escuro. Minha linha pique um trem em balas governado. Olha esse governo e veja que tá tudo errado. Sabe que acima se folgada é só minhas calças. Tô no corre das notas e é de hoje que eu tô na caça. Pega fita e vê se não embaça. Tipo roda de freestyle, eu já fogou na praça. Botando meu nome no mapa, eles com a branca na napa O rap melhorou, antes tava de mac. E olha só quem tá salvando, vê se anota a placa Vivendo essa vida tipo Sun -tsu. Uma guerra atrás da outra, eu vou atrás dos russos Limpando essa sujeira com esses versos sujos A cena tá vendida, só tem MC vendido se pagando de bandido Tu não é comando, tu é comandador Para de se achar o foda pro fuma prensado. Trago e pesada que vem do asfalto Tá me dando ibope, lucrando mais que assalto Eu nem fujo da bop, coisa rara no game Distribuo nocaute sem pisar no tatame Estão medindo sem trena, eu te prendo sem algema. O time tava Bastou um telefonema. Liguei os Zeus, gigantes gigante, nós resolveu o problema. Tipo o cadu Maverick, eu vou surfando na cena.